fala pessoal tudo bem então vamos lá nessa aula eu vou mostrar para vocês como usar a ferramenta a famosa ferramenta presenter tá o presenter no twinmotion 2019 tinha o nome de binmotion e o que, que faz a ferramenta presenter né ele ele gera um arquivo executável tá então se ele é executável ele só vai rodar em windows tá? .exe. E como o próprio nome diz aqui, o Presenter, ele vai criar uma apresentação. Como que funciona essa apresentação arquitetônica aqui no Twinmotion? Ele vai gerar é, um, um executável, ou seja, o seu cliente não precisa ter um Twinmotion, que vai ter imagens, vídeos e o grande diferencial que é o passeio virtual. Ou seja, com o teclado e as setas do mouse e do teclado, você vai poder passear né, na cena que você está trabalhando, então nesse caso aqui eu abri essa cena do, do projeto fácil e o que, que eu já fiz, né, e eu já fui mostrando nas aulas anteriores a criação de imagens, né, então eu criei várias câmeras tá vendo só? Várias câmeras, tá? Eu tenho também aqui já criado Sequências de vídeos, né? Então olha só, eu já tenho aqui criado três sequências de vídeos, tá? E com essas imagens que eu criei, tá? E com essas sequências de vídeos, eu vou criar o meu presenter. Então como que funciona? A gente vai vir na opção presenter, tá bom? Então olha só, vou vir na opção presenter e vou aqui clicar para criar meu primeiro presenter e vou clicar aqui, olha só, ó, para adicionar as mídias. Que mídias são essas? São as mídias, ó, de imagens e vídeos. No panoramas eu não criei, mas panoramas você também pode selecionar se você já tiver criado um panorama, tá? Nesse caso, nessa cena eu criei imagens e criei aqui três vídeos. Então eu vou selecionar aqui, tá? Então o que, que eu quero? Eu quero que, eu quero que essa imagem venha, tá? Eu quero que essa imagem venha, eu quero que a imagem essa aqui venha, e quero que a da piscina venha, tá? Eu posso escolher o local que eu quero estar tá colocando. Então, ó, pegando uma externa, uma externa piscina, interna e um detalhe, tá? Vídeo. Vídeo eu quero que venha o vídeo externa, o interna. E esse de detalhe. Tá bom? Feito. Então é isso que vai ter, tá? Você escolhe as imagens e os vídeos, caso você queira que o presenter tenha vídeos, você pode escolher. Não, eu só quero que tenha imagens, é OK. Então você só só seleciona as imagens que você quer, tá? Feito isso eu fecho aqui, tá? É simples assim. Eu venho aqui, eu vou aqui desmarcar aqui meus vídeos, eu só vou fazer o Presenter, tá, tá aqui o meu Presenter, seleciono, volto e vou começar a iniciar a exportação. Quando eu clico para iniciar, ele vai pedir aqui um caminho, tá, um caminho aqui para mim. Então, olha só, eu vou apagar esse antigo que eu fiz, selecionei pasta e agora ele vai começar a fazer toda a coleta, tá? Porque como eu falei pra vocês, ele vai gerar um arquivo executável que depois você pode estar tá mandando. Você pode zipar, colocar no Google Drive, né? No seu, no seu drive preferido aí. E mandar o link pro cliente e falar, oh, cliente, né? Faz um download da pasta, né? Desipa e navega. Quando acabar aqui de fazer, eu vou abrir para vocês verem como que fica o Presenter, tá bom? Já voltou. Bom, voltei aqui, olha só, ele já criou, não demorou muito essa cena aqui, acho que ele demorou uns 3 minutos para gerar né, os arquivos, então olha só, tá aqui, entrei, e ele gera aqui toda essa pasta com esses, esses documentos, os arquivos, né, e é nesse link aqui, olha só, magenta aqui do Twinmotion que tá, né, o nosso arquivo, clica duas vezes, então é assim que o seu, o seu cliente vai fazer, tá vendo? Aí ele vai abrir o Presenter, tá? Então repetindo e reforçando, o seu cliente não precisa ter o Twinmotion instalado, ele precisa estar em Windows, tá? Pelo menos nessa versão aqui do Twinmotion, tá? É, ele tem a exportação de execu executável .xz, tá bom? Então olha só. Então aqui é como se eu fosse o cliente, né? Que recebi o projeto, né? Então eu vou clicar, ele vai carregar. E olha só, tá aqui o nosso presenter, tá? O legal é isso, ele sempre vai abrir aqui, ó, explicando para o seu cliente, né? A pessoa que vai navegar, como ela tem que fazer, ó, para observar, para navegar, tá vendo? Para cima e para baixo, ó. Então é muito bacana. E aqui, olha só, estão as imagens, tá? Olha só, as imagens que eu selecionei, tá vendo só? E os vídeos, ó, que basta eu dar play aqui, ele vai acionar o vídeo, tá? Então, foi o vídeo que eu fiz, né, os vídeos que você pode clicar, eu posso vir aqui e selecionar aqui, olha só, qualquer vídeo, tá? Agora, se eu vir aqui, ó, nos olhos, você vai ver aqui algumas coisas interessantes, ó, informações, parâmetros, tá? Isso aqui... Tá? É como que eu quero ver aqui, ó, a minha viewport, eu quero que esteja baixa ou muito alta, tá? O idioma aqui. Olha, e com o teclado em mouse, ó, estou com o teclado em mouse agora, tá? Eu vim aqui, olha só, e ponho velocidade de bicicleta. Então, olha, eu agora estou navegando, ó, opa, carro. o carro me pegou aqui, ó. Agora sou eu que estou, ó, no, no comando, tá vendo só? Eu que estou no comando, olha. Então, olha só, eu posso navegar aqui no, no, no meu projeto, olha só. Tá? Eu posso fazer aqui outras opções que a gente tem aqui, ó. Modo pedestre, ele fica realmente, é né, como se estivesse andando e até o barulho do... do, do, do o barulho do, do caminhar a gente escuta, tá? Eu vou vir aqui afora, ó. E eu vou vir aqui em tempo, hora do dia. E, ó, a gente pode estar tá trabalhando também ó, em tempo real, ó. Então, ó, trabalhei aqui e quero andar. Então, assim, uma coisa independe da outra, tá? Então, eu posso estar tá trabalhando aqui a hora do dia, ó. Fazer os estudos de né, de, de iluminação, de, de, de insolação, aqui, ó, ali, continuar aqui navegando tranquilamente, tá, então, repor, é, reforçando, você tem os modos imagens, que a qualquer momento você já pode pegar o teclado e mouse e assumir, ó, qualquer momento, tá, você tem o modo vídeo, tá, os modos de vídeo, basta dar o play aqui e mesmo no modo do vídeo você pode tomar é, você pode tomar conta da cena e já ir com o teclado e mouse você já ir trabalhando a parte interativa aqui tá bom bom lembrando vocês aqui pelo twinmotion não esqueça a gente pode você pode pegar aqui ah você quer fazer um mix por exemplo aqui a gente só criou é, imagens né é, realistas, vai. Mas nunca, não esqueça, você pode vir aqui, tá? Você pode vir aqui em efeitos visuais, tá? Você pode colocar aqui, é, tá vendo? Efeitos, ó. Ah, então em tal lugar eu quero que esteja com o formato blueprint, tá? tá? vendo? Então, você, através do, do de, o que o seu projeto pedir, a necessidade que seu projeto peste, né? Você pode estar tá configurando essas, esses filtros, né? e ou algumas realistas outras com filtros né e criando esse presenter de uma maneira super né super bacana tá então é... quero mostrar para vocês que vocês podem fazer muita coisa partindo do presenter tá bom é isso o presenter é muito fácil é uma das opções aqui que a gente tem de exportação do Twinmotion tá gerou o seu presenter aqui Selecionou o que você quer colocar no seu presenter, as imagens, os vídeos, tá? É uma, uma, uma coisa, você pode entrar aqui ó, em editar a mídia, tá? E você pode renomear, ó. Então, ó, tava com imagem 2 lá, mas aqui pode ser fachada principal, tá? Então, você pode estar tá arrumando aqui, por quê? Porque na hora do presenter sai o nome certinho do que você está apresentando. Então, cozinha, tá? Então isso tudo é editável quando você vai gerar o Presenter, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí desse feature do Twinmotion, que eu acredito que é o único, é o único programa que a gente tem no mercado que une esse, esse conjunto de, de features para fazer esse Presenter. Né? O Presenter realmente só existe no Twinmotion, tá bom? Valeu, pessoal. Falou.